E aí galera do canal, aqui é o Zubit e hoje estamos com mais um vídeo E sim, hoje eu não estou na minha conta, estou com o Dean Se vocês não repararam, minha conta é o nome é Sam Então, sabe que não, eu estou com a conta de algum amigo Então, hoje estamos fazendo uma parceria com a Shadows Opa, Opa. meu nome é Swag e sou vice-líder da Shadows e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho sobre os benefícios de, ter, de estar numa guild, de conseguir dominar territórios. Sobre territórios, como dominar, depois eu vou falar como domina. Isso é ações para outro vídeo, mas já tá, pro, já tá no... programado. Sobre... Por que matar boss, qual a diferença do boss do... Do, que vai até os 50 e qual a diferença que tu vai conseguir do boss 70 pra cima? Essa montaria ela vem na roleta que tu completas a missão do, do 60, 70, 80. E tu quer me falar um pouco sobre os benefícios de estar, numa, né, de estar na aliança, de matar os boss, ter território? contar um pouco pra galera? Oi? É, não deu entender. Não quer contar um pouco pra galera como é que tá na Arquete? Tá na aliança, como é que é ter boss, ter territórios, quais os benefícios, matar os boss, o que cara, te ajuda? O jogo em si, ele não dá de jogar sozinho. Ou tu, ou tu tá numa guild ou tu tá numa aliança, porque só, tu não consegue evoluir, porque tu precisa da ajuda dos outros. É, a força do, dos outros caras tipo, é muito grande e... A aliança tem uns ótimos benefícios por, pelos territórios e tal, que dão diariamente. Quanto mais território, mais benefício tu, tu consegue pros teus players. E quais seriam esses benefícios? Posso... Oi? Quais seriam esses benefícios? Cara, tem sangue, é, sangue todo dia, sangue de, de todas as armaduras. E fora os, bo os boss que vem para base meu, central e procurando por aí, né? O Gold. Gold. Quando você tem território aumenta aquelas bolsinhas que vem na base. Não tô certo? É o. A, a bolsinha é pela GVG mesmo, pelo teu ranking. Sim, mas também quando você tem, tem território, você não reparou que assim, ela acaba aumentando a quantidade de Sim, a, a quantidade de bolsinha, sim. Exatamente. Então quando vocês estão numa guild, não, tem guild com um top melhor e com mais territórios, vocês vão conseguir mais gold. Com gold você consegue tudo no jogo. Então entendeu gente. Exatamente. Atualmente a gente está na.. No submundo, né? Com a aliança da Hades e da vipers A gente Sim. domina o território e. E qual os e benefícios é, Acho de ter? que é a pode continuar. É, a gente tem já quatro territórios dominados, a, só a nossa guild, né? Daí a Hades e a Vikings sem mais alguns. Nossa, você me mandaram a ponta dimensão? Oi? O NIM mandou a ponta dimensão. Pô, vai começar, dois minutos? Dois minutos. E do boss? Qual os benefícios de matar o boss tirando essa roleta que tu ganha? E o sangue e o um gold? É, a. Uh... A melhor. A melhor. A PT que der mais dano, ela vai, vai. Vai dropar uns equipamentos, né? De ouro, as partes. Isso ajuda tipo, muito. Que você vai conseguir as de ouro, no caso. Uhum. Exatamente. E além disso, nesses, nessas caixinhas que vão aparecer no mapa, depois que matar o boss, também tem chance de dropar fragmentos de armadura de ouro. Tem, é. Só que a chance, a chance é. é menor. E dropa sangue. Tem é. umas bolsinhas que vem 10 sangues. Tem umas bolsas. Uhum. E vem gold. Bastante gold no caso. Tem a caixa... É, nesse, aqui Por exemplo... De depende do boss, né? Esse dá. Da Na caixa esse, número 4 e número 5. Esse, esse eu não cheguei aí. Esse eu não cheguei aí ainda. Eu, eu ia só no level 70. Mas esse eu acho que uns 40k, 30k. No dos 50, dropa 60, 120. Aqui, dropa um pelo que certo é de 40 a 60. É, por aí. Então a gente vai tentar focar aqui de ser o time que dá mais dano, pra ver quem sabe a gente conseguir pegar uma, uma peça. Uma peça de armadura pra vocês verem. Aí, ó. Bom, aí chegou. Bora lá. Ah, eu... Os combos de skill dele tá tudo diferente Ó, tem alguém te pe pecando a gente, cara Você sabe dizer quem é? Me congelaram aqui hum, cara... Pro... Provavelmente deve ser alguém da Agis que desigou o PK E tomou muito dano, por sinal Dano eu não tomei, mas fui tomando uns... Ah, eu... Eu fiz 20% só. A gente não foi o que mais deu, né? Não, não. Foi a PT do Igor. Aí, eu fui puxado, gente. Um monte da eu, sei, que... eu consegui um baúzinho aqui. Aí, achei um baú pra pegar aqui. Ai, gente. merda. Sai, Ai, filho. Pega, eu vou pegar. É meu, isso aqui? <risos> Pegaram o meu baú. Ah, peguei o um baú aqui, ô. Oh. O cara roubando o um baú. Sai daqui, rapaz. Ah, dá pra meia de pecar. Ô oh, rapaz. Ela vai roubando o baú. Agora a gente vai para a estátua de Hades. Ah, sim, tem como proteger a estátua, né? É. é quer falar? Pra... É... Daí ela é às 23h15, né? No caso. Ah, sim. Mas senão o vídeo vai ficar muito grande, eu vou cortar por aqui, então. Uh -huh. Mas vamos passar um, um. rapidinho sobre quais os benefícios dessa estátua. Pode falar? Cara, tu, tu, tu tem, é, como a gente é território submundo, né? A gente tem que defender o. a estátua de Hades. Sim. E defendendo em 15, é, 15 minutos depois que, que abriu todos os bosses, é, vem as caixas de, de.. De Gold, né? Sim. E se derrubar a estátua, o que acontece? Cara, a gente nunca deixou, nunca deixou derrubar. <risos> também não sabe o que acontece, né? Eu não sei o que acontece. Não quero descobrir também. Esse, esse drop de gold, no caso, de vocês, é, vocês perdem, eles que ganham. É, provavelmente. Entendeu? E vocês ganham recompensa, uhum. eles que ganham. E uhum. o território perde uhum. a reputação. Tipo, o lucro do território cai. Porque todo território tem lucro, não tem? Ou você não chegar a reparar isso uhum. Tem uma taxa de lucro no território. Sim. Lá em a, sim, sim. Guerra Galáctica. Essa taxa, essa taxa de lucro, quando é, é derrubado, a estatueta perde, cai. Então, quanto mais invencibilidade você tiver, maior será o lucro que vocês não têm. Então, o que vocês perceberem, é. a cada dia que passa, aumenta o, a arrecadação que vocês ganham. Eu dei uma pesquisada uhum. em tudo para saber. Vamos, gente tipo, a gente a gente aqui não, não deixou derrubar nenhuma vez, aqui ó, tem uns caras atacando. A propósito, oh, a propósito <risos> um aviso rápido pra galera que ainda tá vendo o vídeo, isso é um aviso sobre sorteio. O sorteio vai ser no domingo às 20, 22 horas, vou fazer o um sorteio no domingo às 22 horas. Como eu não tenho internet para rodar em um live com a dia, o que eu vou fazer? Vou baixar o emulador de Play 1 e vou jogar Crash enquanto eu falo a live. Vou fazer uma hora e meia de live e eu quero que vocês decidam. Aí. Opa! Eu quero que vocês decidam como vai ser a live. Se vocês querem que ela seja um sorteio só, um sorteio. Tipo, um sorteio leva os 3kk. Que pelo que eu percebi vai bater os 3kk lá. Eu tenho os 3kk separados. Ou vocês vão querer é, três sorteios de um kk deixe os comentários aí, gente compartilhe e vamos lá para a gente ver o sorteio